Observem vocês que tudo isso que eu tô falando para vocês, se você usar esse cartão fora do Brasil, você vai pagar de spread 2%. O IOF é 538, tá? Se você usar essa belezinha aqui, essa fofura, o black ultravioleta, essa maravilha aqui, ó, se você usar esse black aqui, ó, ultravioleta, o spread disso, disso aqui é 4%. 4% mais o EF538, dólar comercial. Aqui é 2% cento, spread, 538 o dólar comercial. Aqui você economiza 2% sobre esse daqui. E vocês não ir na onda aqueles fariseus que falam assim, cancela aqui não sei o que, não cancela nada. Se você não tem um cartão Black bom, você não tem, isso aqui não é bom nenhum, tá? Isso aqui não é nada de bom. Se você não tem um cartão Black, e você hoje tem um cartão desse que paga R$500 assim, por mês, por ano, esse daqui é 350. Né? por cento de 20 mil dois por cento de 40 mil reais Fazem a conta para você ver quem ganha se você viajar com esse daqui para sala VIP esse você não entra em sala VIP nenhuma esse você entra em seis salas esse daqui só na de Guarulhos se você for para o Disney para Orlando esse daqui não te dá sala VIP não este dá seis acessos tá só para você entender. É bom refletir um pouco, tá? Às vezes você olha deixa e fala, ah, eu, hein? Tô fora de Nubank. Então, ó. Vamos lá. Se eu assinar esse plano aqui, eles querem me cobrar R$ 399. Reais. Então, eu clicaria aqui e eu assinaria é o plano Inter Interpes 39,90 o cashback eu ganharia. Então presta atenção a, a regra qual que é. Para você levar, você que vai ficar com o Inter, olha que legal. Ele tá me vendendo por O plano custa 450. Presta atenção. O plano aqui custa 450. Ele tá me fazendo por 3,99. E ele tá me dando 39,90 de cashback. Então, R$ 39,90 menos R$ 3,99 vai sair por R$ 359 a assinatura. Se eu fosse dividir por R$ 12,00, sairia R$ 29,91 a anuidade. Tá? Esse daqui é R$ 12,50, R$ 12,49. É o dobro praticamente. Né? Quase o dobro. Então preste bem atenção. Para você que vai ficar com o Inter Black, usar essa estratégia. Vamos lá. O Inter tá me chamando de 450, que é o plano, por 399. 399. 399 eu vou ganhar. Se eu assinar o plano, se eu ativar o meu cartão, ó, se eu ativar o cartão, o Inter do Gourmet, eu vou pagar de presente, eu vou ganhar de cashback, R$ 39,90. R$ 39,90 menos R$ 3,99. R$ 39,90 menos R$ 3,99. R$ 359. R$ 359,00, se eu dividisse em 12 vezes, seria R$ 29,91 a mensalidade do plano Inter do Gourmet. Se na minha cidade não tem restaurantes do Gourmet, esse plano seria como se fosse uma anuidade do seu cartão Black. Com 6 acesso ao lounge aqui, com 2% de spread, com 1% de cashback podendo aumentar para 1.25, para você ter os benefícios do Black do Inter, então eu, eu pensei muito hoje, fiquei refletindo muito sobre isso, né, e eu falei assim, poxa se a gente for olhar alguns outros bancos, igual o Nubank, por exemplo, o Nubank começou a liberar o Black Ultravioleta para todo mundo hoje, um monte de membro recebeu esse cartão, mas custa R$ 49,90 para ganhar 1% de cashback. Se você transferir os pontos daqui para Smiles, custa 30 reais o um milheiro. 30 reais o um milheiro do Nubank para transferir mil milhas do Nubank custa 30 reais. Se você for comprar as milhas, se você for comprar as milhas nessa promoção que eu acabei de divulgar para você, sai por 20 reais. Então em todo sentido, tudo isso aqui é ruim. Se eu comparar com coisas boas que tem no mercado. Então assim, eu vejo o, o Inter de novo. Está é, tá dando aqui, ó, para quem vai assinar R$39,90 que cai na sua hora, tá? Se você pagar que cai na sua conta na hora. Então assim,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 Esse daqui é 350. E ainda te dá R$40,0. Uh, sai por R$310. E te dá seis acessos no lounge aqui. Tá? Então, quem não tem nenhum cartão black. Aqui? Isso, Viviane. O ano passado era 350. Esse ano está 399. Aí com 40. Sai por 300... Treze... Não é isso? Olha lá. É... 3,99 menos 40. Sai por 3,59. O ano passado era 3, 350 e ele tava dando acho que 40, né? Saiu por 310. Então esse ano sai por 359 o plano, tá? Olha lá, o meu já foi 450, do Ronaldo, ó. Tá vendo? Então assim, quem, quem quiser usar essa estratégia, tá, ó. Você vai clicar aqui no plano Inter do Gourmet, ó, Inter do Gourmet, só até o dia 31, tá? A promoção acaba e depois volta para 450. Então, ó, você vai clicar aqui, ó, assinar o do Gourmet. Tá vendo esse botãozinho verde aqui em cima, ó? Vai aparecer para você o cashback que você vai receber, ó. Você vai ganhar 40 reais menos 399, tá? Se você assinar esse plano aí. E aí você teria um cartão com 359 de anuidade, vamos dizer assim, e teria o cartão Black ativo com seis acessos. Se você pegar o, o, o cartão do Nubank, é 500, 490 e nenhum acesso. Se você pegar a Modal Mais, a Modal Mais é dois acessos do Dragon Pass e 1.200 de anuidade. Modal mais. Se você pegar a XP, a XP agora reduziu os benefícios do One. Para você ganhar 1%, 1% na XP, você é obrigado a gastar mensalmente R$ 3.000. Se você gastar entre R$ 1.500 a R$ 2.999,99, 99, você vai ganhar 0,50. 0,50 é esse cartão sem anuidade. Tá? então é, se eu pegar a, a, o, o BTG+, o BTG Black é R$ 120,00 anuidade mensal, para ter 4 acessos no lounge aqui se eu pegar o, o Banrisul é um, um acesso no lounge aqui, anuidade R$ 800,00 se eu pegar o BRB Black anuidade R$ 905,00 3 acessos no Lounge Key. Se eu pegar o Banco Bradesco Visa Infinity, 4 acessos no Lounge Key, 1.200 anuidade. Se eu pegar o El Nankin do Bradesco, 2 acessos no Priori, 1.200 anuidade. Se eu pegar a corretora Ágora do Bradesco, R$ 1.000 anuidade, 4 acessos no Dragon Pass. Se eu pegar o Nick do Santander, 2 acessos no Lounge Key, se eu pegar o Nick Visa, dois acessos Dragon Pass. Se eu pegar o Decolar Infinity, dois acessos Decolar. Visa Infinity. Se eu pegar o Advantage Black, quatro acessos ao Lounge Key. Se eu pegar o Itaú Todos, dois acessos ao Lounge Key, dois acessos Dragon Pass. Então, gente... Não tem por onde a gente reclamar. Infelizmente, eu fiquei estudando isso hoje. Eu fiquei refletindo tudo isso. E aí, gente, a gente para para olhar. O banco, ele está fazendo o que o mercado tá fazendo. Você viu o que a XP fez aqui agora? A XP reduziu o cashback do cartão ONU. Para clientes que ganham R$ 5 mil reais de investimento. Aí você fala, a XP não presta? A XP presta. Só que agora eu te pergunto. Quem tem o cartão da XP? Todos usam a sala VIP? Conscientemente? Quem tem o cartão XP One? Tem seis adicionais grátis. A XP aguenta essa pressão de sala VIP? Dragon Pass? Cashback? A XP é a XP. A XP, XP, vocês conhecem. Aí eu te pergunto: por que, que esse banco não te dá um acesso no lounge aqui? Por que, que ele não te dá um acesso? Ele não presta esse banco? Não é que não presta. Os custos não fecham a conta. As contas não se fecham para manter um cartão com 490 anuidade.